Uma manhã, a carregar trouxas e embrulhos na cabeça rendeu 11 dólares, cerca de 10 euros, a Elisa Matingo, de 54 anos, que ajuda quem atravessa a fronteira de Machipanda entre Moçambique e o Zimbábue. Todo o dinheiro é bem-vindo, mesmo que seja às custas de uma crise. Sim, eu não tenho nada, não tenho nada, não tenho nada. Todo o que eu acho, todo o que eu o que eu que eu acho, todo eu eu eu eu eu eu eu eu eu Há muitas cargas a circular porque o Zimbábue voltou a viver uma derrapagem económica, acentuada com uma grave escassez de dólar americano. Em 2018, o Zimbábue impôs restrições às compras dos seus cidadãos em Moçambique, limitando as quantidades de óleo, arroz e farinha de milho, produtos básicos para a dieta das famílias africanas. Isso refletiu-se também no negócio das viúvas de frete, o nome dado às carregadoras porque no início eram biscate de viúvas que precisavam de um rendimento alternativo. Em 2020 o cenário mudou. Agora os zimbabueanos vendem sabão, bebidas energéticas, pão de forma e sumos em Moçambique e com os lucros compram arroz, farinha de milho, óleo e roupa e sapatos usados para o seu consumo acho melhor não, não tovunza chakawani, a se que Zimbabwe, e indo tengeza, de chizoka, indo a o vai e vem era exclusivo de mulheres mais velhas e muitas eram mesmo viúvas, mas a atividade está a atrair pessoas mais jovens, incluindo homens, que também são apelidados de viúvos de frete. O movimento de zimbabuianos que entraram em Moçambique teve um aumento exponencial na primeira quinzena de fevereiro de 2023, segundo os Serviços Provinciais de Migração de Manica.